Sair correndo e tu entra pra dentro da, da, da trepa. Não vai dar pra mim sair, não. Entendeu? Da trepa? Satisfação, rapaziada. Seja bem-vindo ao vídeo. Agora vamos que lá, é continuidade lindo, a né? nossa Exato. série duo. Estamos nos preparando para domar uma coruja. Então é isso, rapaziada. Acompanhe o vídeo. Porra! Ela ali dando uma rajada. Faz ela pertinho aqui, ó. Que eu sou ah. o seu mesmo. Acertei, foi você. Cadê a porta? Olha lá, olha lá, ó ficou presa é ela, já? Ela, peraí, peraí, peraí, peraí. Ela tá presa? Peraí. Ela tá presa já. Ela tá presa. Ah, não. Tá, não. Oi? Como é que eu ela saiu? Foi eu... pra mim que claro, ela tava presa. Cadê? Traz ela de novo aí. Vem, vem, vem, vem. Sai, sai. Vai, prende, prende. Me prende mais ela. Aí, ó. Boa. Começa a acertar ela. Calma aí, Pera sai daí. aí, aí. Peraí. Ó. Ela é bonita, hein? É. Eu não tenho nem nada, nem né? flash, nem nada. Vai pegar a roupa aqui pra mim, pior. Toma seu botão é da Genai, hein, Ó, fugiu, mano! Fugiu! Fugiu! Tá Por correndo! Vem no entrada aqui no fundo! Pega foi? o dragão ali, ó, coloca em cima do dragão! Deixa eu ver. O que foi? Como é que nós vai pegar ele agora? Ajeita, ajeita ela aí! Caraca, apareceu Ah não, tá aqui. Ah fugiu. tá vindo. O que foi? Ela fugiu. A, ajeita. É, ela oh, ela é fugiu nessa parte espaço... da frente. ó Eu acho que tá tem muito espaço. É, tá com muito espaço. Eu passo aqui inteiro. Peraí, peraí, peraí. Miserável. Eu, eu vou agitar, vou agitar. Ah, é ela tá me atacando aqui. É, ela tá aí deixa dentro já. Mim. Caraca, deixa eu me matar. Zerado. Ah, tá pelado. Ela tá batendo o piteiro. Foi desde do meio que não foi não do meio. Nem, agora eu nem lembro. Hum. Foi não, acho que não. Tá caiu aqui, ó. Ela bate, ela foge. Deixa eu ver eu se eu consigo. Dá, trair ela Mudou aí já, eu vou entrar, hein? Eu acho que eu botei. Eu botei, eu tô prestando de roupa, eu um de frio. Oh meu Deus, é difícil colocar ela aqui. Não quero escapar não, é, tem assim... um leve muito bom. É, mas agora o piteiro tá preso de verdade. Não, eu acho que ele vai aguentar. É. Tirando 26 de vida só também, tá ligado? Tá tirando só 6 de vida do piteiro, 26. é? 26. 26. meu Deus. É só acertar ela. Me dá a flecha aí. Colei. É? Ela tá com. Ah, tá querendo fugir, ó. Vai, vai. Tá com, com, com um negócio aí? E, carne? Tem pegar carne de carneiro, né, É, é mesmo, mas aonde? Tem que ir lá no Ragnarok. Não, aqui tem carneiro. Esses mapas aqui tem tudo. Esse, essa, essa águia aqui, ó. Essa coruja não é do, do, né, daqui, né? É do Ragnarok, ela. Ah, tá. Então eu já vi, bem na Ravina. Derrubar ela que eu vou lá buscar. Isso não cai nunca. Eu vou lá com o Dragão. Caio. Caiu? Uhum. Boa. De repente. Daqui e... a pouco ele vai querer ir pro mapa. Isso é pra embora dar uma rotinha. Deu certo. Nós tava precisando. Pareceu nossa frente, level alto. Aham, mas <risos> é sortudo demais Você é. vai dar a carne? Vou dar a carne nova Assada Coloquei uma ali Tomou 109 Eita, te seguindo Ah, não precisa de... Oh, não precisa de seda assim Fechou guarda guardar ela com é bola Ó, okay. bom. É fêmea. É aqui na carne vó. tá, tá cara. Aqui, ó. Cheio um tanto de cara aqui, ó. ó 12. Aí né? ele vem Tô, tô, tô, tô raidando né? aquela base para que você. Né? Ó, claro. ó, fleque aí, ó. A precisando de fleque. Flequezinha boa. Vamos ver, tem três negros aqui. Ó. ó Mais uma flequezinha para nós. É, eu vou. dar ali no cofre. aqui, certeza que nesse cofre deve ter alguns itens. Bom, vamos ver. Quase quebrando, vem cá. Mais uma aí quebra. Vamos, que que oh, vamos ver o que tem aqui. Ah, vamos ver. Eletere, shops, missão. Ó, oh, fabricada. Pera que eu vou pegar também né? Tô muito pesado 0.4 Se eu vou pegar também 12 Um oh, hex, ah, leveu baixo Vamos pegar que nós estamos precisando. Engaixa. Ah, Ih, mais armadura aqui, hein? Bala, deu bom. Acho que é. só isso eu vou pegar esse aqui também. Fechou. da Edom. Deu bom. Já tem é um da Edom né? aqui. <risos> Deu bom. vamos soltar ele aí pra nós. Cadê? Chamou o boss pra chamar? É só clicar duas vezes? Como é que é? Cliquei. Eita, garai. Oi, chamou. Chamou, fi. Vambora! E dele. logo. Ih, cadê ele? Puta merda! tudo, ai, achei, achei, o que? O que? Que é isso? Ei, e, e o, pinteiro, <risos> o Peter vai o Piteiro vai agora! <risos> Peter vai lá morrer! Ah, Nossa senhora! Eu subi, aí. eu subi já Peraí, peraí, peraí, peraí. Nossa, tá uma bagunça Cadê... Eita peraí, peraí, peraí Peraí, peraí Vou, vou chamar a roupinha Chamezei aí. aí eu consegui sair Aí você tá seguindo eu Você tá tudo seguindo eu, essa porra Não, não é boto pra seguir não Porque sem querer não Então vai, vai, Vai que eu vou ir também. Peraí, peraí, tá lá Tem batida médio? Eu tenho. Você tem alguma aí? Eu tenho, eu tenho. Então vambora. Ó, oh, cuidado, cuidado, mano. Não, boy, vai matar! Vai matar o ísimo, oi! Eita porra! Ih, já morreu, olha lá! Ele tá matando já, ué! Cuidado! Olha o boy ali, ó! Ah, vamos... ...martigar ele! Chamei esse pra cá, ó! Deixar, mano, Ih, não... vai morrer tudo, olha lá! Desgraça. Colocou isso no canto! <risos> Vai, vai, vai, vai, bota ele pra atacar o chefão lá, ó. Vamos comer ele já. Olha ah lá, ó. ele já tá vindo. Ó, oh. tô travado. Aí, agora destrava. Martiga aí, Sban. Ah, morreu uns 10 rex já Morreu mesmo. Ah, morreu teu. Vai morrer não. Eu tá aqui vivo tem que já foi martiga ban ah, Martiga o bicho tá lá embaixo como é que Martiga <risos> tem um bicho tá dando um K de dano ah tá mais nessa área eita porra botei nem poder pra gravar também ó <risos> martiga, ban vamos conseguir dar um vídeo bom Ficou melhor porque eu botei, botei o bicho pra descer ali a, a vala. <risos> ah, Deu martiga, martiga. Bicho é brabo, é, mas não tem saúde, não. Não aguenta, tá não. Olha aí. Engrama tech, olha ganhamos. Ah Repliquei, Ó. Oh. Macaquinho, ó. Porra boa, boa, agora eu gostei, O Dino pouco 40 leve Certo? Deixa eu ver esse aqui, aqui. Ó, eu 57. Ó, mais uns 40k de vida Aqui. O Dino que mordeu por último. Ah, agora é um OP, ó. Boa, dá para nós ir de novo Bora de nós novo? Por... Mas cura esses bicho e não, não. Foi fácil. Foi boa, foi não? Foi de boa. Rapaz, na que ia morrer, morreu, foi tudo cair <risos> na Rapaziada, eu tô aqui no fim do vídeo, primeiramente pra agradecer você por ter assistido até aqui. Aproveitando, já se inscreve no meu canal do Twitch. Ele começar a fazer lives com mais frequência lá. Então não perca. Não esqueça de deixar seu like e sua inscrição, porque é muito importante pra mim. Então esse foi o vídeo. Obrigado quem assistiu até aqui e.. Até a próxima.